Olá, o meu nome é João Biscaia e esta é a edição desta semana do 74. Luís Cristóvão é comentador desportivo para a rádio e para a televisão. Focando-se sobretudo na análise futebolística, acompanhou durante o último mês o Mundial de Futebol do Qatar. Em entrevista ao 74, o comentador afirma que o futebol também é um jogo político, onde nações garantem o seu ânimo perante crises profundas e regimes políticos tentam salvaguardar os seus interesses e a sua imagem perante a comunidade internacional. No ensaio Peru entre golpes e contragolpes, Mariana Garrido e Amaro Mestas contextualizam a mais recente crise política no país, a destituição e detenção do presidente Pedro Castilho. Nas manifestações que aconteceram nas ruas já morreram mais de 25 pessoas. Estes tumultos terão raízes profundas? Para terminar, como é hábito, temos as crónicas de Filipe Vargas e de José Guzmão, do blog Ladrões de Bicicletas, Resta-me desejar bom fim de semana, boas festas se for o caso, boas leituras, sigam-nos nas redes. Um abraço.